A memória tem força de gravidade. Sempre nos atrai. As que têm memória são capazes de viver no frágil tempo presente. As que não a têm, não vivem em nenhuma parte. Escute. Lucia, Lucia, a panela está vazia. Lucia, Lucia, a panela está vazia. Onde estão nossos presos políticos? Como resistir à ditadura? Como se libertar para libertar a todas e todos? As mulheres nunca fugiram à luta. Sofreram a dor da perda. Mas não sofreram caladas. As mulheres subverteram todos os papéis. Aquilo que sempre era visto como tarefa do lar, transformou-se numa ferramenta poderosa. Com a roupa de seus filhos e maridos desaparecidos, bordaram testemunhos históricos de resistência à ditadura. As arpilheiras uniu a força das mulheres. Bordados que são canções que se pintam. Bordados que se aproximam de um canto. Um canto de vocês. Nosso. Que é o mesmo canto de todas. E que é também o meu próprio canto. No Brasil, serviu como instrumento de denúncia das violações dos direitos das mulheres atingidas por barragens. Mas o que é ser mulher atingida? Lá, é seguir procurando suas memórias espalhadas como grãos de areia no deserto. Aqui, é buscar no fundo dos rios suas vidas alagadas, se organizar ter a força de resistir e caminhar. E de se converter em autora de sua própria história. dia 12 de novembro de 2015 quero iniciar dizendo que sou a Claídes. quero que sintas um forte abraço desta companheira aqui distante que através de um depoimento expresso na arpilheira quer se solidarizar contigo e o teu povo Cinco filhos, hoje já são dez porque já são casados, né? Dezenove netos, já tem também alguns casados, duas bisnetas. Em primeiro lugar, eu saí de casa com 11 anos trabalhada em doméstica, né? Aí, quando com 15 anos, eu conheci um rapaz, foi meu único e primeiro namorado, né? Namoramos dois anos, daí noivamos e três meses depois casamos. Esta, então, era a nossa família em 1975, né? Essa é a nossa casa em 1977, tinha um arco de roseiras e do lado tinha um parerral de roseiras. Nunca mais consegui essas roseiras aqui. E apenas, apenas a gente pode lembrar aquilo com saudade, né? A gente não tem mais como voltar no lugar e assim. As pessoas foram muito esparamadas, né? A gente tem toda a certeza que algumas pessoas podiam estar bem hoje, podiam estar vivas, chegaram a falecer, porque de repente, né? A gente sempre fala que pássaro mais velho não se troca de gaiola, né? A gente não era muito bem vista, né? parecia que a gente estava ocupando o lugar dos homens. Né? E daí diziam dos homens que eles perderam as calças compridas, né? tinham que usar a saia, né? porque no momento que a mulher assumia alguma coisa, daí parecia que era o fim. Só que o meu marido confessava isso, que como eu avancei, como eu cresci, aprendi a dirigir, aprendi a ir para a cidade, e fazer negócios, ele também cresceu, porque daí ele se virava em casa, ele começou a aprender onde é estava a toalha de banho, porque quando nós fazemos ele não se imaginava, ele não tinha noção onde a gente podia guardar uma toalha de banho. Esse assentamento surgiu como primeiro uh, assentamento das pessoas atingidas pela hidrelétrica, que foi construída no Itá. Era um entorno de... 100 famílias que vieram para cá. Eu a minha mãe, eu conto isso com a mãe junto. A minha mãe foi um início do movimento e teve muita discriminação, eu digo assim. Porque uma mulher, na ditadura, enfrentar corrida não era para a mulher, né? Porque tinha discriminação dentro da comunidade, porque mãe, A gente via as conversas dos outros, né, coisa, e sabendo que a mãe era a minha mãe. Né? Mas na época, a mulher saía em movimento. Ah, falar bem a verdade, era puta. Mas o mais importante, meus filhos, é que a mãe tinha um banheiro só para ela. Né? Claro, entre 120 homens, né? eu tinha um banheiro só para mim. Era uma mulher no meio de não sei quantos homens lá negociando e lutando, né? Eu, desde menina, praticamente assim, minha mãe foi de luta. Eu parei muito em casa de vizinha, de menina pequena, porque minha mãe ia em lutas e, e nunca pensando nela. Ela em si sempre pensando no outro, no próximo, na comunidade. Sempre foi uma batalhadora, uma lutadora dentro da comunidade, até hoje é assim, né? Então, em si, a gente, a gente até tenta se espelhar, mas acho que jamais vai conseguir fazer o que ela fez esse tempo todo. Né? Então, isso é uma coisa que tu, ninguém te tira e tu pode ir para onde tu quiser ir, que isso te acompanha. Né? Eu sempre digo que eu nasci durante a Segunda Guerra Mundial, nós, né? Fomo, uh, né, a mensagem do Hitler ficou na, na cabeça um pouco, depois de ver uma ditadura e, e a mulher, aquela cultura da mulher ali, quieta, su, né, se sujeitando, um pai autoritário, né e, e eu não conseguia fazer essa libertação. né Quando eu escutei elas as primeiras vezes falar alto, né, que é dos valores das mulheres, né? Eu, eu acho que eu caí do cavalo, né? Oba, nós podemos fazer isso, né? Esse empoderamento, né? Eu acho muito bonita essa palavra, né? Se eu consigo fazer alguma coisa nas minhas muitas pernas aí, isso é um uma sobra desse tempo todo, né? A gente nunca mais é a mesma pessoa. Eu nunca tive medo. Ainda hoje isso me faz falta, né? Acho que a gente. Parece que a gente está sendo covarde, né? A gente está muito acomodada, né? Muito quieta. Eu acho que naquela época a gente se sentia melhor que a gente estava fazendo alguma coisa para para melhorar a situação. E aí a gente às vezes tinha que partir para umas, umas coisas mais é, agravantes para que a gente fosse atendido. Aqui tem o um marco onde. Pessoas mais com sangue nos olhos, já digo, né, botaram fogo numa, numa caçamba, né? Foi um prejuízo para a empresa e o nosso prejuízo. Quando, quando tudo está bem, quando você não está sendo atingida por nenhuma injustiça, você fica em casa, você está bem, né? está tudo bem. Agora, no momento que você é atingido por por injustiças, que não era só as baragens, mas também todo esse sistema capitalista que nos explora, né? Que nos oprime, que nos, né? Aí você, você quer ir. Você vai. Você quer ir. Você o, o, o sangue pulsa em você você vê que você tem que lutar, né? não só por você, pela comunidade, por aquelas pessoas inocentes que não sabem o que está que acontecendo, né? pelos filhos, pelos netos, porque nós temos que se considerar que nós temos que deixar um mundo melhor para os nossos, né? os que vêm vindo. Não mudei. Se com 20 anos eu, eu tinha um propósito, isso eu tenho hoje ainda, né? Quando nós íamos para cá, meu marido já ficou assim um pouquinho diferente. Ele dizia que ele achava que ele não podia, que não é que ele não estava em casa, né? Quem morou 38 anos no lugar, né? Nós vivemos muito bem. Nós festejamos 25 anos de casado com toda a comunidade. Foi muito bonito, né? E com 40 anos, então, de casado, eu perdi meu marido. Isso não foi fácil porque a gente não morava nem três anos aqui. A gente tinha todos os planos, sonhos para como faz, começar aqui, o que fazer aqui, como continuar aqui, né? Eu parei no encostamento, né? Aí você faz a primeira, né? Aí eu olhei para baixo, não vinha ninguém. E olhei para cima também, não vinha, né? No que eu dobrei o carro, eu apontou dois faróis lá em cima. Eu não lembro de nada. Muita coisa, muita coisa que tinha acontecido antes também não foi para o esquecimento. É daí minha filha sempre diz, mãe, tu tem que pensar uh, onde é que tu quer o teu lugar? Tu quer do lado do pai? Porque de repente também depois vai ter alguém. Não, eu disse, eu quero junto. Mas eu achava assim, pela minha família, que levantar a cabeça e a vida continua. Daí eu fiquei quatro anos sozinha, mas como eu não queria desistir daqui, queria continuar com essa minha chácara, não ia conseguir tocar sozinha, né? Uhum. <risos> tá sendo filmado também? Esse é meu companheiro que tenho hoje comigo. Porque como é que é cultivar o amor? Lembrar alguma data importante, né? É... Traz uma flor, traz uma primeira fruta que achou madurando, né? Isso, isso, isso naquele momento, te lembra, uh, ele se lembrou de mim, né? E, e me dói muito quando o Davi faz isso, porque o meu marido também fazia isso. Ele fazia, né? Parece que ele tem esses mesmos gestos. A gente sangrou para que isso acontecesse, por exemplo, essa hidrelética de Itá, que tá funcionando, né? como mesmo que as uh, pessoas foram indenizadas, foram recolocadas, mas os sentimentos, a história da comunidade, isso ficou tudo para trás, né? E hoje ainda a saudade é grande, né? Tem momentos assim que a gente não se retirasse. decisão da mãe né nunca o pai nunca um filho ninguém ó, oh, a mãe vai para por nós né a mãe ia e sabia que ela tinha que fazer aquilo porque é uma liderança era uma liderança aí. mas o lugar da mãe era até hoje aqui né porque toda a história toda tá aqui tem né lá se criou uma história Eu que morei aqui não posso me imaginar o que tem tudo ali debaixo. Apenas assim lembro como era a comunidade, né? A escola, a igreja, o campo de futebol a gente enxergava daqui. Né? E tudo isso, então, fazem 15 anos que não pode mais ser visto. Tinha um sualho, o sualho, sualho apodreceu porque era muito baixinho e a gente colocou um piso. Ai, que saudade. Aqui era a janela da sala onde se fazia as refeições quando se tinha visita, porque quando era só a família, nós tinha mesa na cozinha ou então almoçava lá na área. E aqui na área, então, tinha uma mesa bem grande onde a gente sentava e tomava chimarrão, jogava baralho, jantava, almoçava e também tomava o café quando era no verão muito quente. né? É muito dolorida. É muito dolorida, muita saudade. A gente construiu para uma casa para o resto da vida. A gente não tinha intenção de sair nunca daqui, né? 12 de novembro de 2015. Quero iniciar dizendo que sou a Claides. Quero que sintas um forte abraço desta companheira aqui distante que através de um depoimento expresso na Arpilheira quer se solidarizar contigo e o teu povo. Em primeiro lugar pela vida e para que ela seja vivida dignamente é necessário o respeito para com as pessoas condições de trabalho que gratifica e que seja valorizado. Precisamos continuar desfrutando de uma comunidade humanizada. Como mulher vivendo aqui no sul, as lutas são grandes e contínuas. A cada dia preciso lembrar que a missão é daquelas pessoas que não admitem as injustiças e não se calam. Na arpileira que bordei e que vai chegar em tuas mãos, Registrei a dor que eu senti por ter que sair do lugar onde morei para dar lugar ao resultado de uma obra faraônica, para gerar energia para outros países, isto com grandes lucros. Choramos pela comunidade, pelas amizades, pela propriedade que sumiu. Tudo ficou para trás. A saudade que nos maltrata é grande. A que nos maltrata é grande. Vai um alerta, se organizam e lutam até as últimas consequências. Estou contigo e que Deus nos oriente. Abraços, Cláides. Simone, né? Eu nasci em Gesteira. Fui criada lá. né? Passei, a... Fiquei lá até a metade da minha adolescência. Às vezes, meu avô falava assim, é, tem um negócio aí pra cima que se estourar, acaba com nós. Mas assim, né? ninguém sabia concreto o que, é que estava acontecendo, que realmente tinha esse monstro lá em cima, um monstro. Eu tenho vezes que eu sonho assim no, que lá tá lindo, maravilhoso, igual era antes. Todo mundo lá reunido, naquela área lá, quando tinha festa lá, aniversário, essas coisas. Tem vezes que eu sonho também que eu tô lá correndo. Corre, vovó, sai correndo, vovó, que a lama vem, vovó. Eu não dando conta de tirar eles e a lama vindo pra... cobrir eles, eles dentro de casa, sabe? É um terror no sonho, um terror. Deixa eu ver se eu achei esse, inclusive, que eu tô falando. Esse aqui é... Ela conta assim, teve um dia que sonhei que a barragem tinha estourado, estávamos em pânico e neste sonho todos estavam bem salvo, mas de repente no meio da noite eu acordei e não era um sonho, realmente rompeu, perderam-se várias vidas, nossas casas, tudo de bom que tínhamos, comecei a chorar e olhar o João Pedro dormindo e agradeço a Deus por ele estar ali dormindo, como, por ele estar ali dormindo como um anjo. Mas, ao mesmo tempo, me dá uma dó, me dá uma dó, tinha tanto cuidado e carinho com os brinquedos que lá tinha, eram tantos, todos eram presentes que ele ganhou, cuidou com muito amor e carinho e a lama levou tudo. São sonhos, sonhos, né, lembranças, infelizmente, por culpa da Samarco, né. Um monstro aqui, devorador de almas, de pessoas, né, de lazer, de família, de saúde, porque eu posso dizer, né, com certeza absoluta que eu tô com a minha filha aqui no braço, toda cheia de, de bolhas no corpo, né, de alergia da lama. perda no coração, ó. Aqui meu primo morava, que ficou ilhado aqui em cima no pasto aqui, ó, que viu a casa dele tudo indo embora. Essa casa que você vê com o muro, é essa aqui tá no meu celular, que é essa aqui, ó, bonita, esse mu um muro bonito, hein? Aí onde... Os meninos estão debaixo de um pé de árvore pescando no, no, no poço de peixe, aqui ó. A árvore que era, era essa aqui, ó. A varanda bonita que meus primos estão nela é essa aqui, ó. Essa é a casa da minha avó. Era, né, o que sobrou dela. Ela queria ficar, né, porque achava assim que ia passar. Aí, aí não, meu, meu primo pegou ela e pôs ela na moto e levou ela para outro lado. E ela saiu com dois gatinhos no, na bolsa. Ela levou os gatinhos. E do outro lado ela foi vendo né, a cena toda da história dela indo embora. Né? Muita mãe, muita saudade mesmo. Eu tenho assim... Meu coração chega assim a apertar essa saudade. Que eu falo, que eu falar, eu não vou conseguir transmitir o quanto a gente foi feliz aqui. Porque por mais que eu construa um outro local, outras casas, né? Pode ser boa, mas a lembrança, a história... A, a lembrança vai, mas a história não vai. A história vai ficar aqui. A história acabou aqui, né? O coração chega. Não esqueço, sempre assim, pode passar, passar tempo, passar tempo. Toda vez que eu vim aqui eu lembrava desse momento, da gente sentada aqui, nesse pedaço aqui, ó. Quantos corpos não desceram aqui nesse rio? A gente para para imaginar a tristeza que não foi esses corpos, né? Mesmo depois que as pessoas já tinham morrido, estavam sem vida, mesmo assim continuou, Para mim, continua aquele sofrimento. Os corpos sendo hostilados, sendo torturados, né? Muito triste, as crianças que desceram aqui. Se imaginar, é uma cena muito triste. Ah, não é feca. brinquedo, não. Moniquete não é fácil, não. É isso eu vou trazer até um, cinco aqui que eu estou fazendo. Ah, vou. Vem. Vou trazer o baixo aqui. Piedinho, Oi, gente. Chula. Lucinha. Ótimo, gente se Eu fico triste quando eu saio da manga e alguém ouve, nossa, não vou dar meu endereço. É quando fala, Barra Longa? A cidade da Ramba? E aqui está escrito assim, ó, quem quer sossego não procura onda. Eu vou pra Barra Longa, Minas Gerais. Porque realmente aqui a gente tinha é sossego. Ninguém tá vindo em Barra Longa, é, todo mundo só vê como tragédia, não pensa nos nossos bordados. As pessoas adoeceram. É nós queremos faltar a nossa cidade feliz. Mas que Longa seja lembrada como a terra dos bordados. Meus irmãos perdeu tudo, né? E eles recuperaram lá as coisas lá. Sem palavras. Gosto mais de ouvir que falar. <risos> é isso, hey, joia? Eu não te falei que eu vinha, eu vinha sua casa. Dá pra cá chegar e aí companheira? Pra Para mim foi assim impactante. As palavras foram entrando, assim, no, eu registrei no meu coração. Eu falei, que mulher, meu Deus! Porque se você pensar assim, parece que não tem esse tipo de mulher hoje. Eu falei, meu Deus! No, que história de vida! Que guerreira, sinceramente. Ficou registrado não no meu pensamento, mas na minha memória, no meu coração. E a partir daquele momento que eu ouvi ela falar, já passei a amar ela, de imediato. Passei a ter amor, assim, aquele amor verdadeiro mesmo. Foi muito bom que, de mim saber, né? Eu tô orgulhosa de saber que ela espelhou em mim porque né uma pessoa tão pequenininha assim uma trabalhadora rural né uma verde. pessoa né <risos> um, um, uma peça uma pecinha né do quebra cabeça que mora ali no município de Diogo Vasconcelos, num reassentamento né eu moro num reassentamento gente lá mas tem várias matas vocês podem chegar que eu, a minha casa é dentro da mata aí o pessoal olha vê tudo verde mas para mim não eu vou analisando cada folha daquela, tem lágrima de sangue nossa escorrendo ali. se a gente queria isso, e agora nós somos obrigados a aceitar, nós não vamos lutar, nós não vamos questionar? Eu tô aí para questionar. As hidrelétricas, né, igual a... a de fumaça lá, que gera essa energia lá, que é vendida para ser MIG, que acaba essa marca utilizando para trazer esse prejuízo para nós através da água que era para gerar vida. É, seja a construção de barragem hidrelétrica, seja de rejeito. O lucro é para quê e para quem? O povo do campo e da cidade hoje, nós estamos se organizando, tanto as mulheres da roça como da cidade. Para nós se unir a nossa força mais. Por quê? O dia que o campo e a cidade se unir, a burguesia não vai resistir. Miguel Rodrigues, dia 27 de julho de 2016. Eu, Marta e Simone nos conhecemos através da luta do MAB pela luta dos atingidos por barragem. Eu, Marta, atingida pela PCH para gerar energia para Samarco, autora do crime que atingiu Simone em Gesteira e Barralonga no dia 5 de novembro de 2015 onde causou a morte de 20 pessoas. Entre esses, um bebê que nem ainda tinha nascido. Agora, na luta da nossa união, nós nos unimos força para conseguir nossos direitos, saúde, emprego, reassentamento que todos atingido tenha, reativação econômica que através dessa apileira expressamos o nosso passado e presente. A dificuldade passado por nós atingidos. Através dessas poucas linhas, convidamos vocês, companheiras, para que nos une e luta de mão dadas que nós atingidos tenhamos nossos direitos reconhecidos. Um forte abraço de Marta e Simone. Maria Alas é uma mulher que batalha. Né? Ela gosta muito de trabalhar, gosta muito de produzir os, os trabalhos dela. Eu amei muito um rapaz e desse rapaz nasceu o meu filho. Né? E aí, quando a gente separou, eu ia para a beira do cais, né? eu ficava na beira do cais. E aí eu ia lá para a beira do cais, me sentava em cima da beira do... coisa lá do cais. Sentia aquela, aquele vento assim, né? e ajudava aquela tristeza a sair do meu coração. Né? Sempre a gente olha assim no x sempre a gente vê o infinito. Aquele vento batia no meu rosto, meus cabelos eram longos, né? Eu, eu me saía como se eu tivesse me confessado, né? E tinha me lavado a alma. Hoje eu não faço isso porque acabou. A vida da minha família, ela é muito marcada mesmo pelo assim a presença do rio. O rio ele ele é uma lembrança muito forte na, na nossa infância, na nossa trajetória enquanto pessoas, enquanto família mesmo, enquanto é, moradores aqui de Altamira, né? Você ser impactado, você ser um, um reassentado de uma usina, como o poste de Belo Monte, é como se que você tivesse sido marcado. Hoje eu me sinto uma pessoa marcada. Marcada porque fui reassentada, lutei, não porque a empresa é, é, viu que era obrigação dela, na verdade não foi assim. Sou marcada porque o rio que faz parte da minha história, da minha lembrança, hoje já não é mais aquele rio. Eu me chamo Maria de Fátima, é mais conhecida como Fatinha. Eu tenho 31 anos de Altamira. Sofri, mas estou aqui. É, tem uma parte da minha vida que foi ótima. Eu sofri para criar meus filhos, mas foi maravilhoso, criei. E tem essa outra fase que a gente tá passando agora, que é a fase da barragem. Eu consegui uma casinha melhor, tá certo. Consegui. Mas, voltando atrás, o emprego ficou mais difícil. O que aparece aqui, eu tô fazendo eu faço, aí é cinco reais de um, é, cinco, é três de outro, é quatro, é dez, depende da quantidade. Como a gente tá naquela base que eu te falei que a gente tá quase, nós dois desempregados, é isso aqui que tá me ajudando. Vou dar uma lambidinha aqui, o bicho entrar melhor. <risos> é Eu tirava mais de mil reais. Aqui, depois que eu vim pra cá, só a máquina agora. A máquina e a horta. Faxina eu não fiz mais. A nossa morada lá embaixo, lá onde ele morava, era muito mais beisadinha do que aqui. Porque aqui a gente só sente mais é calor. De noite chega, a gente soa assim, ó. e sempre eu, eu falo aqui pra Maria, eu sei que eu morro com esse sonho de viver numa, numa coisa mais ampla, numa coisa mais especial assim, sentindo aquele cheiro das, do carbono e da mata, mas eu acho que eu não vou alcançar mais, porque não botei mais a, aquela oportunidade, né? Porque eu já estou na minha idade e meus filhos não vão sair da cidade para ir para o mato. Né? E aí, meu sonho se acaba. É assim. Lá, quando é, diz a história, eu era mais feliz e não sabia. Olha o é que tu vai dizer. Por nós duas, nós tínhamos conseguido a casa tudo perto uma da outra. Porque sempre a gente falava: oh, se tu for primeiro do que eu. Ser chamada lá, tu pede uma casa logo que tenha outra para quando eu for, já pedir junto com a tua. Não deu pra ser, mas a nossa amizade continuou e uhum. vai continuar. Sim, Mesmo forte. distante, mas a barragem não vai atrapalhar não, nossa amizade de maneira nenhuma. Diminuiu assim a nossa convivência junto, diminuiu um pouco, mas a amizade é a mesma. É a mesma porque é a distância, né? Lá não, lá a Patinha andava... Uma cena eu já sabia que era pra ir lá. Não precisava nem ligar. E aqui não, aqui liga ainda dá fora ainda dá é problema. <risos> Nós já estamos entrando lá, que eles estão fazendo a entrevista comigo. Ah, tá. Vai se arrumando aí que ele quer também tu bem bonita. Ah. <risos> ah, tá. tá Depois a gente passa lá. Tá. É chocante, né? Porque. Onde eu estou, né? E onde ela está. Todo mundo saiu, só está ela. Né? Para a gente ser feliz, a gente tem que ter todos os membros felizes, né? Então eu não, não me considero assim feliz por causa que existe ela ainda aqui. Né? Tudo foi denizado ali. Até aqui tinha duas casas aqui do lado, ali dobrando, também foi denizado. E só para cá é que foi esquecido. Ela sofre. Quem é que não sofre? Quem é que não sofre tirando seus vizinhos, todo mundo, e ficar só você, só você num lugar de risco, né? É um caso que já teve aqui, né, nessa localidade, um estrufa de uma, uma adolescente, né? Já teve assalto, né? já entrou alguém aqui já roubaram o celular do filho né? Ainda, ainda bem que só foi só isso, né? Então tem que ver, tem que ver uma solução, tem que há. Aqui no em Altamira, quem fala maior é o que tem dinheiro. Entendeu? E e a gente aprendeu a lutar, em reuniões dos grupos de base. E até hoje nós estamos plantando grupo de base em cada rua, assim, porque é através da luta que eles recebem nós. Porque eles estão aqui só para defender é... É construir a energia para outros países que nem nós, nem nós temos direito nessa energia. Muitas vezes a gente fazia reuniões, aí eles falavam assim, vocês não estão bem na casa, vocês saíram daquela lama, porque vocês moravam em cima de merda, entendeu? Porque... Naquela época não tinha esgoto, também, né? Aí eles falavam isso para nós. E só que isso aí eu, eu sempre disse assim: é nós morar em cima de uma merda assim que hoje é o ouro de vocês, hoje se torna ouro pra vocês. Foi uma coisa assim horrível quando chegou, quando eles começaram a botar na nossa cabeça que a gente ia ficar melhor, tinha ter condições melhores, né? Porque eles fizeram um... uma lavagem cerebral na nossa mente. Eles só acham graça para nós, mas atrás eles botam a faca. Brunhal. Então, entre moradores e a nossa energia, nossa energia ele não é amigo da classe trabalhadora. Como tá tudo mudado, eu nunca mais voltei onde eu morava. Vai fazer quase três anos que eu me afastei de tudo. que é muito baque aqui pra gente voltar onde você viveu um pouquinho, porque era feliz. Naquela aquele pé daquela árvore ali, do outro lado, era onde eu morava que hoje está alagado. Era uma casa pequena, mas eu era feliz ali naquele lugar. Então, a gente sente saudade, sim. Então, tudo isso acabou. Tudo isso a gente vê a destruição. Estou feliz porque ainda ouve o som do, do pássaro, né? É uma coisa assim maravilhosa a gente ouvir, porque lá onde nós estamos, é difícil ouvir um passarinho cantar, um BTV cantar, é muito, muito emocionante voltar onde você morou. O que eu tenho a dizer ao Brasil, ao capitalismo, de uma forma geral, é que nós não precisamos de projetos como esse. Belo Monte pode até gerar uma energia limpa, segundo os que idealizaram ela, mas para nós ela é uma energia suja. E hoje a gente olha, vê uma obra desse tamanho, né, dessa magnitude, e a gente vê e ela não trouxe tanto benefício. O que, é que ela veio somar nas nossas vidas? Afeta diretamente pelos impactados, como eu, e afeta indiretamente aqueles que não são impactados. De que forma? Através da violência, do, do desemprego, viu? do caos que foi instalado, ficou instalado na nossa cidade. Viu? Então, assim, ela afeta todo mundo. Todos nós somos impactados por Belo Monte, direto ou indiretamente. A Amazônia é usada para servir de palco para esses grandes projetos. Na né? verdade é isso. É muito difícil a gente ver uma coisa que desde pequeno você viu, teve a sua adolescente, sua juventude, e de repente acaba tudo. Eu só sei que dói dentro da gente, dentro da alma da gente dói. O rio que eu admirava, né? o rio que às vezes nós conversávamos, às vezes ele respondia. É uma coisa emocionante, sim. É uma doença que está se assim, tipo assim consumindo. É pior do que o câncer, eu sinto. pior do que o câncer. Vai matando os povos. Esse preenchimento aqui, pra mim mesmo, não serve pra nada. Eu vou bater palma pela essa, essa esse progresso? Não, não bato. Não, não sou doida de bater palma com uma coisa dessa, gente. Coisa que dentro de Altamira é a nossa revolução. Porque senão mais que ficar parada só sentada esperando a gente não vai. Isso podem ter certeza. Que o quanto a gente puder lutar, a gente vai estar lutando. Se não for a luta, o grito do atingido, a voz do povo, porque antes a gente não podia abrir a boca para falar nada. Hoje em dia a gente já pode. Altamira, dia 12 de agosto de 2016. Companheiros. Eu, a Lacídia, Fatinha e Elaine somos companheiros também de luta. Conhecemos a luta com os mesmos objetivos. Somos atingidos por barragem. Indeleco Belo Monte, Norte Energia. Lutamos em companhia de todos. Queremos nosso direito de moradia, saúde e educação nos ressentamentos, que há muitos problemas a ser corrigidos. Por isso que nós estamos aqui, sempre na batalha de conquistar os direitos nossos. Juntos, unidos, vamos vencer esses problemas. Aqui nós, Alacídia, Fatinha e Elane deixo esse recado a vocês. Lute, lute, grite, grite, não desista, a força incomparável que tem sempre, que tem dentro de nós, guerreiras, somos um para todas. Maria Alacídia, Altamira, Pará, Maria de Fátima e Elânia. A verdade é que a minha vida foi difícil desde eu pequena, desde eu menina, E a gente foi criado, bem dizer sem pai, uhum. e foi uma vida muito difícil. E depois casei e vim embora para Minas Sul. Começamos a minha vida no Garim. Primeiro eles chegaram, tomaram motor, tomaram... Tudo, tudo da gente foi tomando, tudo, carregando, a maior, a maior loucura. Aí a gente veio. Mas mesmo assim não, não calmou meu marido, porque ele continuou garimpando. E lá eles e judiavam. Nessa época eles judiavam com as pessoas. Eles batiam muito, os povo os guardas da, da barragem porque tirou o local de nós trabalhar, tirou a nossa renda, tirou, tirou tudo. Porque eu, hoje eu falo para vocês que, que ela tirou tudo de mim, tirou até minha esposa. Foi a, a barragem que tirou. Eu conheci ele ainda jovem, com 23 anos de idade, jovem, bem dizer criança, e eu tinha 25 anos de idade. Numa festa lá, eu conheci esse menino, ele olhou para mim, eu peguei e falei assim, você é muito novo, meu filho. Eu não te quero. Aí, sei lá, ele insistiu tanto que acabou nós casando. Aí nós foi pro garimpo. Aí ele, ele só sabia garimpar e, e trabalhar na roça, né? Sabia fazer outra coisa, que foi a razão da derrota dele. Porque ele não sabia fazer outra coisa. Não conhecia outro trabalho. Então foi, foi assim que foi a nossa vida, garimpando, sofrendo, e os meninos também, foi criado lá. É uma coisa que a gente não esquece. Domingos. É o um, um grande amor da minha vida, eu acho que eu nunca vou esquecer. Mas a única coisa que ele tinha vontade era de ser indenizado para deixar eu e os filhos. felizes. O que restou de garimpo para mim foi duas pipitinhas de ouro que eu tenho, que meu marido encastou, uma para cada um de nós. Cada, cada filho tem essa, essa pipitinha. Toda vez que eu coloco ela no pescoço, mexendo nas coisas, pego, eu sempre lembro. Sempre. É uma lembrança muito boa que eu tenho dela. É pequenininha lá no garimpo. A gente pensava que sofria, que era sofrido, mas era uma vida muito boa, maravilhosa. Você recorda quando você era pequenininha. É uma recordação muito boa. A vida que a gente levava, a família ali, junto, misturado. sim meu pai mais minha mãe, se fosse até para uma festa, se fosse viajar, se fosse fazer uma ocupação, então a gente estava tudo junto. A gente perder, assim, nosso pai, assim, a bebida, o alcoolismo mesmo, é, foi terrível, foi muito trágico. Por mais que a gente tentou, assim, tirar ele, mas não, já tinha ido, né? Porque ele queria ir garimpar, ele queria fazer o que ele gostava, né? E isso já não, já não fazia parte mais da nossa vida. Foi muito triste mesmo, e a gente vai carregar isso... Por toda a vida né porque isso mexe com a gente muito assim é, é muita desigualdade porque eles têm dinheiro e a gente não tem eles podem chegar e fazer o que eles querem tirar todo mundo se você sair bem se você não sair se é morra afogado que a água vai passar Essa questão de ser atingida ou não por, por uma barragem ou, ou por uma, ou uma hidrelétrica ou, ou qualquer coisa, qualquer empresa que, que vem para uma região atinge ou não pessoas, ela está mais na cabeça da gente, se a gente é ou não. Porque eu, por exemplo, se a empresa pode provar do jeito que ela querer que eu não sou atingida por barragem, que eu não tenho nada a ver com Serra da Mesa, que eu sei que eu tenho a ver, porque a região tem a ver e eu tô dentro da região. Então, assim, e isso eles não aceitam. Então, eu, eu, eu jamais, eu nunca, assim, eu pessoalmente, a minha história, é, eu não sou atingida de ter um prejuízo de casa, debaixo da água, mas eu não preciso disso para me considerar atingida. Eu preciso é me colocar no lugar de quem foi, né? Então, eu considero que eu sou. Não, não, não. Não, não, não. Sempre daquela que eu... é o pé da mão. Patrícia, dá uma assim. Eu amo costurar. Então eu já costuro aqui, costuro em casa. E ensinar é muito bom porque a gente também aprende, né? Um simples curso ou oficina de costura, a gente pode estar debatendo essas coisas, tanto, tanto lá como da vida da gente. A Patrícia, ela foi minha aluna, né, e aí ela acabou trilhando no mundo da costura, né, e hoje eu sou aluna dela, então aprendendo a costurar com ela, né, quer dizer, uma troca de, de, de experiência, né, eu ensinei ela e ela me ensinou ela a costurar, né. Aí é o machismo, né, o homem falou assim, o senhor, é, quem que vai costurar a roupa para ela? Eu falei, eu. Ele falou assim. Mas você costura? Eu falei, costura. Você não tem cara de costureira? Aí eu falei assim, imagina, não precisa ter cara para fazer as coisas, sabe? E eu nem tenho cara de rodadora, se for prestigiante, né? Eu até queria que, que todas as mulheres que me ouvirem, assim, para entender, buscar, porque cada um tem como buscar dentro delas. Que a liberdade da gente, quem faz é a gente. Porque, assim, tem muitas mulheres que, que se acham, assim, eu sou presa a um homem, a um casamento, a um, uma relação ou qualquer coisa por qualquer razão e acha que é por elas mesmas. Mas tem que descobrir qual é a razão e sair fora. Porque tem condição de sair fora. Então, assim, a gente não pode ficar pensando, assim, tem mulher que é refém de coisa que não tem fundamento. Eu, eu, eu não tenho muito medo de quase nada assim, E as coisas que eu tenho medo, eu gosto de enfrentar pra ver o que vai dar Cadê você? Quem? Diana. Não tiana que nada, moço? Não, não, não. <risos> é, não é, não. Não é que não é. Não que não é? E aí, tudo bem? Tudo bem? você? Graças a Deus. Boa, graças a Deus. Como é que está? Minha vida era maravilhosa aqui no Garimpo, Rosa. Você lembra que a gente hum, tirava muito dinheiro? Graças a Deus. Hum. Que a gente tirava muito dinheiro, e, vendia. E a gente vivia uma vida tranquila, a gente era feliz e não sabia que... Né? É. Você ficou uns três anos, né, Rosa? Fiquei mais ou menos isso, acampado. Uns três da anos da acampado na beira coisa assim. Ó. Eu vivia, sabe de quê? Eu vivia da semente de capim. Eu colhia semente na, beirada da, na rua. beirada da estrada, que eu não podia nem passava da, da estrada para casa do povo fazendeiro. Eu colhia semente de capim na beira da estrada e, e vendia a semente para não poder sobreviver. com a boa coisa filho, doado também. E os netos e alguma coisa que as pessoas iam lá e me adoavam. Acho que é por isso que a maioria das pessoas, a barragem não pagou, é, o povo da barragem não pagou, porque né, as pessoas não sabiam nem conversar. Muita gente analfabeta, nem estudo, não tinha. E procurava né? as pessoas pelos documentos. Aí procurava os documentos que deles, eles documento? não tinha, né? O que que eles iam representar? Hum... Vocês lembram de um caso que eu contei para vocês que que nós subimos para desligar a turbina do, da, da barragem, essa aqui, ó. Nós entrando, ela subiu mais uns homens para cima, ela viu como é que foi que desligou, qual, que botão que foi que eles conseguiram lá, porque nós estávamos segurando o guarda assim lá a gente fez foi o seguinte a gente chegou né ele tava lá dentro tinha, tinha dois lá dentro só nós segurou ele o mar aí as, minhas, as mulheres segurou ele nós foi lá e fez o cara do que mexe no computador que tem um cara que trabalha no computador lá dentro que é ele que comanda aquelas turbinas ali aquele trem para não água não derramar sabe lá ali ver tudo o que é que ele está fazendo ali Aí, inclusive, nós pegamos e conversamos com o rapaz lá. O rapaz não queria resolver o trem de, de boa maneira, e nós foi um... fizemos ele desligar mesmo, sabe? Em vez de pagar nós, você vê, né? Se tivesse pagado nós essa hora lá, tinha ficado bem mais ou menos o, o problema para eles. Ficou pior, porque 14 milhões eles perdeu. Mas... Só esse pouquinho que nós paramos os trem lá, das coisas deles lá. Aí sabe o que, que eles fizeram? Eles pegaram a polícia, várias polícias levou lá para tirar nós de lá de dentro. Não, mas eles chamaram para negociar. Foi a primeira vez que eles sentaram a com vez nós. Primeira vez que eles sentou com nós e chamou para negociar foi essa vez que nós fizemos essa bagunça eles lá. Eles levaram essa energia não foi para, foi para fora do nosso Brasil. Eles mexem com ela para lá, eles vai tocar empresas, tocam coisa boa, mas é lá para eles. Para nós que não deixou nada de bom. Eu tomo remédio controlado, sou doente, não sou sadia. Depois disso, a gente foi ficando assim, vai pra aqui, vai pra ali, tombando. Aí eu dei uma doença que eu sou obrigada a tomar hoje sem colar de remédio, é que eu bebo, sabe? A Tiana sabe disso, que ela me acompanhou também né, na doença. É uma amiga que sempre nunca me deixou. Toda vida ela foi do meu lado, sabe? meu canarinho minha beija-flor que foi se embora e nunca mais voltou meu canarinho minha beija-flor nós visitamos ela num, num cerrado num ranchinho que aquele eu cheguei eu chorei porque eu vi ela naquele ranchinho ela voltou para lá atrás de um sonho que ela nunca mais vai buscar que acabou Aquele sonho que ela tinha, ela nunca mais vai tirar ouro, nunca mais, porque ouro que a gente tem, está tudo debaixo da água e ela está lá, sofrendo, tadinha. Essa aqui era uma vila das mais bonitas. Todo mundo alegre, brincando, garimpando. Era muito bonito isso aqui. Nossa, aqui foi nosso barracãozinho. aonde que era o nosso barraco? Aqui é um pezinho de caju no Isso aqui me deixa muito saudade. Nosso barraco era bem aqui. Ai, meu Deus, que saudade. Como que vem uma, uma firma estrangeira, tira o sonho de todas as pessoas, tira as pessoas dos local que eles mais amam, mais gostam, né? E aí a gente fica... A gente pergunta, por que isso, gente? Barragem serve pra isso para pôr o dinheiro no, no bolso dos capitalistas. não serve para isso. E destruir o sonho dos menos favorecidos. De, de, de tudo, eu acho que um pouco dessa, dessa água aqui, tem um pouco de cada em cada gota de, de, de lágrima de cada pessoa que passou por aqui. para nós, é lembrança. É um espaço de guerra que nós guerreou aqui com a Traquidel. Foi uma guerra muito terrível, porque nós temos de separar, pegar pedras, para polícia dali, nós de cá. O pático estava cheio de polícia aparecendo o um Urubu. Que aí não tinha mais nem jeito assim, que eles foram afastando nós de costa de costa de costa. E foi um, um terror. Mas nós resistimos. Aí foi na, na luta, foi na briga, foi no cacete mesmo, e até hoje eu sou indignada mesmo. Eu enquanto existia um, um, sem receber e Eu vou para o pau, eu vou para a briga, eu vou. Não, não tô nem aí. Mas eles vão ter de pagar, indenizar quem ficou. Eu passo um recado para trás dela. Aqui neste momento, se eles não for, não voltar para reparar o erro deles. Nós vamos ocupar aqui. Agora não passar mês aqui dentro. Eu amo a luta. Eu gosto demais. Eu sinto uma mulher forte. Nós aprendemos a lutar para buscar nossos direitos e, e com, esse, com essa luta que nós lutamos, a gente aprendeu a lutar para mais, mais coisas, não só para nós que fomos atingidos, mas para mais coisas, nos fortaleceu a luta foi muito importante. 7 de 8 de 2016. Eu, Patrícia, e Dona Sebastiana, Tiana, queremos passar para vocês, companheiras de luta, um pouco de nossa história. Fomos atingidas pelas hidrelétricas de Serra da Mesa e Canambrava. Como toda hidrelétrica faz, aqui não foi diferente. Deixou muitas famílias desabrigadas, deixando elas e toda a região abandonada. Através do MAB, nos organizamos na luta contra esse descaso. Em vários momentos tivemos enfrentamentos que são vários, entre eles todos importantes. Ocupamos as usinas de Serra da Mesa e Canabrava, que se tornou um marco de força na nossa luta. Nós duas estamos aqui representando todas as companheiras do Centro-Oeste, porque lutamos pelo mesmo objetivo de ter voz e vez. Desejamos vitórias a todas e juntas seguiremos em luta. E através dela possamos nos encontrar no Encontro Nacional de Atingidos por Barragens. Abraços, meu Patrícia. meu, tia Margarida, né? E eu cresci aqui, né, na Lagamar. Eu cresci tendo amor por esse pedaço de chão. Eu vi outras pessoas, né, da minha idade crescer, outras mais nova, né? Eu eu, eu testemunhei muitas histórias de outras pessoas de superação, de, de... aqui, aqui nesse nesse pedaço de chão, né? aí de repente né? a gente sabia, a gente sabia só que a gente não queria, talvez não quisesse acreditar, e chegou o momento de retirar as famílias daqui, né? que isso foi muito dolorido, Uma, aquela aquela história, o, o sertão que virou mar, né? Jaguaribara virou mar. E esse mar virou deserto. recordações, né? Se a gente fechar os olhos, lembra de cada coisa, né? De cada, cada pedacinho, de cada, de cada historinho, né? Tem uma coisa assim bem que eu nunca consegui é, esquecer, era o cheiro da minha rede, sabe? Eu sempre, se eu fechar os olhos, eu, eu tenho a sensação de sentir, porque era uma redinha de saco, é né? muito difícil. Aí, mãe comprava o saco, um saco branco de açúcar, que tinha na época, né? E fazia, né? Reformava as redinhas. Cheiro de amor, de. Ah, aquele cheiro de mãe, aquele cheiro de. Aquele cheiro de. de família, família unida, né? E ainda eu fui embora e deixei elas duas armadas. O dia mais difícil que eu já passei na minha vida foi quando eu fui embora para deixar elas e meu neto, né? Ah, me lembra, me lembra de tudo lá. Tem dia que eu me lembro muito. Um dia lá, pessoal da minha família, que é quase toda lá, né? Aí, a gente não esquece, não. Um momento outro desespero. Você vendo a água alagando tudo, né, todo um, um, um sentimento, uma história sendo inundada, é. É sair com a água entrando dentro de casa, é. Tem famílias de é ah, a água entrando e tirando os móveis, tirando, né, jogando, botando mais afastado para poder dar tempo, né, antes que a água inundasse tudo. Lembro muito bem que todo esse desespero e os helicópteros da Defesa Civil rondando né? aqui, né? Como não tinham para onde ir tinham construir os barracos de madeira, né? Uma Moradia provisória. Era, era moradia provisórias. O rio, né? Para quem nasce é, perto do rio, para os ribeirinhos. O rio é quase parte da gente, né, parte do nosso corpo, é parte da nossa alma. Então o rio, o peixe, a né? água, o banho no rio, a, a lavagem de roupa no rio, o cheiro de sabão, né. Isso é muito intrínseco com a gente, né, muito parte da gente. Então ver o rio ser, de certa forma, abafado, destruído, né, muito, é muito forte dentro de quem... Perto de quem é, nasce junto a ele. Né? Normalmente a gente conhece as barragens para a produção de energia elétrica, né? mas aqui no, no nosso Nordeste, no Ceará, o Castanhão, que é uma grande barragem, 6,7 bilhões de metros cúbicos, a capacidade, que tinha esse discurso de combate à seca, de garantir água no sertão, né? que é um discurso, inclusive, muito difícil de se contrapor, né? porque a água no sertão é uma riqueza. Né? Mas a gente vê a falência desse discurso, né, de, de, desse desenvolvimento, porque não, resolve, não resolveu o problema da seca. Né? Expulsou os ribeirinhos, expulsou as famílias que viviam à base do rio, né, que tinham contato com o rio. Não tinha projeto para essas famílias. E no doce, tornou um grande mar dentro do, do, do sertão e agora com, não conseguiu resistir a mais um período de seca. Né? Então... A falência desse discurso do progresso, do desenvolvimento do combate à seca, a gente vê claramente nesse cenário aqui, né? onde era Rio, e agora virou uma grande obra e agora voltou a, a, a estar seca. Né? E aí tem, tem um, um, um grande canal do Castanhão para Fortaleza, meixão das Águas, o canal da integração, que é o canal responsável por levar a água do caixão até lá. Né? E ao redor desse canal, no entorno, né, as comunidades e tudo mais, elas não têm acesso a essa água. É como se fosse água só para você ver, né? E não para usar, para tomar, para beber, para plantar, né? É, já teve casos de pessoas que foram presas, de pessoas que foram pegas é, tentando acessar a água e, e são impedidas. Né? Então, é um dos exemplos de que a obra não foi feita para atender os interesses das comunidades que estão sem água, que foram atingidas pela barragem. Né? Mas o que tem de fato garantia é o acesso lá aos grandes centros urbanos e às indústrias do Porto do Pé. Diante disso a gente vê assim. Eu acho que quem me sofre, quem sofre muito mais com, com, com essa política do capitalismo, para né? as grandes empresas, é as mulheres. Era uma sexta-feira santa, dia 4 de abril, dia 2 de abril. Né, que quando o pessoal vieram para fazer, pegar os dados para desapropriação né, eles, na luta e tudo, aí veio o pessoal do Estado fazer esse levantamento. Quando foi à noite, 12 horas da noite, a gente acordou pelo tiroteio lá em casa. Né. Quando eu, eu acordei atordoada, achando que a casa tinha caído, porque casinha que a gente morava era toda, cheia de rachadura, que eu acendi a luz, foi que eu percebi que não era, né? E assim, aí foi, foi muito difícil, muito doloroso essa época que a gente né, teve que passar um mês dormindo na casa vizinha, porque a gente não conseguia. E depois a gente, a gente não, não teve assim a certeza, mas a gente sabia quem tinha que mandado mandar fazer isso, né? A gente sabia mais ou menos. cheio de vida, muito muito cheio de amor, de esperança e com a construção da barragem do Castelhão, foi preciso sair, foi construído um novo reassentamento, mas aí as as casas, as paredes, né, continuou aí aqui é a estrada, né? que é o pé de hoje na beira da estrada que no inverno já estava com a lama, né? e a gente sempre passava pulando e mais adiante tem a escola, né? que também a a capela de São José Se espalhava aqui, né? Ver isso aqui desse jeito é tão é, um, é um vazio. Mas aí a mente, ela não esquece. Eu, eu nem sei explicar o sentimento de, de você ver isso. estamos onde era a nossa casa, né? quando o quando né? castanhão né? inundou tudo. Né? Aqui, era, aqui onde nós estamos sentados era, era um tanquezinho que tinha no banheiro. Tem né? aqui o quarto, a cozinha, a sala e a, calçada? e a calçada lá, que era o local das das reuniões e quando nós tivemos que tirar mesmo as coisas ela já vinha chegando aqui ela tirando as coisas e a água aí né e é, dá um é um sentimento de, de muito desespero né toda a sua história toda a sua toda a sua vida a água vai né cobrindo inundando tudo Essas paredes, elas têm lembranças difíceis também, né? Mas, sobretudo, lembranças muito boas também. Nessa calçada, aí eu acho que foi o... a noite, né? A luz da lua foi onde se traçam muito os planos de organização, de revolta contra o que estava acontecendo, né? De... de luta, né? Então, essa... essas paredes são testemunhos da nossa história e da nossa luta, principalmente. Então, aqui foi... O local onde nós nascemos e o local onde nasceu os embriões da resistência aqui, né? Então, tem muita história bonita. Né? Apesar de tudo, de todos, esses, de todos esses problemas, de todas as lutas, de todo... retornar isso aqui, dar certeza que da resistência da gente, né? Da, da luta que a gente vai se, se reconstruindo a cada dia, né? Vai resistindo, vai se unindo com outras pessoas, né? Apesar de alguns direitos conquistados, a gente vai tentando se reerguer a cada dia. Não era só um sonho da gente, era um sonho, era um sonho de, de muitas pessoas. Era um sonho bem, né? Tinha que estar acima. E a gente, se a gente abrisse mão, a gente não ia não a gente tava tivesse conseguido, né? E a gente conseguiu quando a gente ouve assim esse amor que a gente tem aqui pelo por essa terra, né? Por esse assentamento, porque cada lágrima, cada esforço, né? e vejo que não foi fácil, foi muito, foi muita luta, mas a gente conseguiu, né? Se estabilizar. Eu lembro da primeira na, na primeira visita das casas, né? Construí uma casa então. Nós viemos, eu vim com um menino pequeno, foi uma festa, né? Aquelas, aquela primeira casa lá no meio daquele aquele espaço, né? aquela alegria de de, de neto. Uma coisa marcante é que nós vinha pra cá, ou vinha no final de semana, depois quando mudamos de vez, aí vinha com uns, umas panelinhas, umas comidas, é, as coisas assim, e vinha com violão, né? Então não tinha energia, era lamparina e pai tocava muito violão aqui, aí juntava tinha mundinha e a gente ficava todo mundo ao redor, vendo a lua e tocando violão. Então acho que essa imagem assim, quando alguém me pergunta o que é a esperança, né? que é sonho, que é esperança de um mundo melhor É essa mais que vem assim Todo mundo sentado ouvindo violão Minha mais pura vontade era não aceitar Tanta imposição de Foi O meu mais forte desejo era sair gritando Denunciando cada gota de suor Que eu derramei Pra ser um cidadão No Ceará, 6 de setembro de 2016. Eu, Margarida e Marina, mãe e filha, queremos, através desta cartinha, desejar a todas vocês, arpileiras, mulheres desse país, muita paz, esperança e amor. Que, mesmo diante de todas as violações e negação dos nossos direitos, Diante da construção das grandes barragens existe uma força que nos faz acreditar e lutar. Assim como vocês, nós também perdemos nossa casa, nossa terra, nosso jeito de viver. A barragem nos trouxe medo, violência, repressão, violações, matou o nosso rio e um pouco de nós também. Mas a luta nos ensinou e ela, a luta, é a única saída para nós que somos mulheres, ribeirinhas e trabalhadoras desse rico e imenso país. Precisamos nos organizar, nos unir, para nos tornarmos fortes. Nós sabemos que o patriarcado nos oprime, o capitalismo nos explora e o modelo energético e, e hídrico sustenta essas barragens desmantela a nossa vida. Mas nós resistimos. Resistimos porque é isso que fazemos desde quando viemos ao mundo. Resistimos porque dentro de nós existem vocês. Nós somos as Claides, Marias, Alacídias, Fátimas, Tianas, Rosas, Elaines, Martas. Somos Simones, Patrícias, Adrianes, Marinas e Margaritas. E é por sermos coletivo que na luta triunfaremos. Somos fortes, não somente pela força, mas pela esperança, por esse jeito de amar, cuidar e acreditar. que foi uma conquista e com um tecido que, que a gente usava né, muitas, muitas vezes quando ia para a rua e para as mobilizações Ela expressa ao mesmo tempo uma tranquilidade aquela alegria que eu tinha mas também ao mesmo tempo ela representa uma pessoa hoje triste da janela né, que viu tudo indo embora a destruição do nosso rio as pescarias que a gente não tem mais Aqui, prostituição teve demais, como ainda tem e aqui é o resultado de tudo morte e energia represento meu, meu esposo porque isso aqui é pedacinho de camisa dele eu gostava tanto de verde pedacinho de vestido meu é um símbolo, eu e o meu esposo, o antes, a, as árvores, né, as oiticicas, toda a vegetação em volta do rio, os peixes e as casas né, ao longo do, do rio. Essa linha aqui, o pano inclusive vai ficar um pouco sujo em volta, porque ele é branco, mas vai ficar uma marca de sujo aqui. Porque essa linha aqui foi encontrada, eu encontrei ela lá em Gesteira, né? Do lado da casa da minha avó, que era da casa da minha avó. Essa linha aqui pega os peixes. Pegava, né? É, pegava. A natureza que também foi agredida, que agora procura ser e fazer. E não posso esquecer do nosso querido Rio Uruguai. E essa linha que eu tô costurando aqui, é lágrima de sangue dos nossos companheiros das nossas companheiras. Lágrima de sangue nossa, né? Também colocamos o cactus, né, que a gente chama de chic chique Chique-chique é da, da cara. Cara, Que é o símbolo mais forte da resistência aqui no Nordeste, no Ceará. E também a mulher, né, a mulher grávida, né, segurando na mão da sua filhinha e a bandeira. levando a bandeira. Desde a roupa até nas mãozinhas dela, eu quero bordar uma bandeira verde que represente a Via Campesina. A gente colocou esse coraçãozinho, que é um pedaço do vestido de Dalila, que é representando a família.